pessoal, senhores, a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez, galera, eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês, um vídeo bem rápido, na verdade, um vídeo bem simples. Mas para falar que a partir de agora nós iniciaremos uma nova fase aqui no Clash of Clans. E para abordar um tema bem legal com vocês que são os níveis do Clash Royale. eu junto com vocês hoje vou atualizar o meu Bárbaro para nível 10. E junto com isso eu vou acabar recebendo 400 de experiência. E vou acabar alcançando o nível 10. Então vamos lá, vamos fazer isso logo de cara para eu falar um pouco mais sobre os níveis no Clash Royale. Vamos chegar ao nível 10 finalmente e junto com o nível 10... Teremos aí atualizações na força e na vida das nossas torres também. Beleza, conseguimos as 400 de experiência e atingimos o nível 10 agora junto com vocês. Vocês podem ver aí que minha torre principal do rei vai para mais 264 de vida, mais 6 de dano e as minhas torres de arena vão para mais 196 de vida e mais 7 de dano. Notem vocês que a torre do rei é mais forte do que as torres da arena, então finalmente chegamos no nível 10, somos um nível 10 recente e uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, o nível 10 galera representa mais ou menos o que nós temos no Clash of Clans como centro de vila, o nível no Clash Royale mais ou menos é o centro de vila no Clash of Clans, tanto é que os níveis são parecidos, né? agora nós temos 13 níveis no Clash Royale enquanto nós temos 11 no Clash of Clans, por que, que eu falo isso? Porque ao, ao chegar num outro nível... Você é abordado de outra maneira no, no jogo. Primeiro, que você fica mais forte, tanto no ataque quanto na defesa. Segundo, que ao ficar mais forte, você consequentemente vai ficar mais apto a atingir outras arenas. Níveis mais altos das arenas que vocês puderem atingir. Então, você chegando, passando para o centro, centro de vila, não, para o nível 10, aqui no caso, você acaba tendo vantagem sobre outros jogadores que não estão naquele nível. Lógico que isso não influencia. Tanto assim, um jogador nível 8 pode muito bem ganhar de um nível 10 pela habilidade de jogo, mas vai ter desvantagem. Já vai começar com a desvantagem de vida e de, e de ataque. Então, pra falar um pouco sobre esse, esse centro de vila nível 10 aqui, praticamente, vou dar uma noção aqui que quando você acaba de chegar no, centro, no, no nível 9, por exemplo, aqui no... No, ou no nível 10 aqui no Clash Royale, vocês vão poder notar que as suas cartas comuns vão mais ou menos acompanhar esse nível que você tá Algumas das minhas cartas comuns já estão no nível 10, por exemplo, o meu Goblin, por exemplo, a minha Arqueira, por exemplo, olha só, algumas outras cartas comuns ainda estão no nível 9, o Cavaleiro está nível 9, o Bombardeiro está nível 9, o meu Goblin Lanceiro está nível 9, meu Servo está nível 9, o meu é, Esqueleto está nível 9, o meu Bárbaro eu acabei de colocar para nível 10... E outras, ou todas as outras cartas ainda estão no nível 9, o que representa que eu sou um, um nível 10 recente. Então eu não tenho tanta potência assim no centro, no... no Caramba, eu tô com uma mania de falar centro de vila. Eu não tô com tanta força assim para ser um nível 10. O que acontece? Até você completar o nível... Totalmente, né? Você estiver perto aí, digamos, do nível 11, no meu caso, ou do nível acima que você está, você necessariamente deveria, né? Você deveria ter os, as suas cartas comuns todas no seu nível. Então, vocês podem notar que a gente acabou de atualizar para o nível 10, mas antes eu estava nível 9. E todas as minhas cartas comuns acompanharam esse processo. Todas as minhas cartas comuns aqui estão nível 9, ao, apenas algumas eu consegui colocar nível 10. E é assim que vai acompanhar. Pro nível 9, suas cartas raras devem estar pelo menos no nível 6. Para o nível 10 você deve estar aí com as cartas um pouco mais acima. Mas no nível 6 é o mínimo. Vocês podem notar aqui ó, que o meu corredor ainda está nível 6, mesmo que perto de nível 7. Mas para o nível 9, vocês vão poder notar que as cartas elas sempre vão acompanhar o seu nível basicamente. E inclusive eu acho que essa é uma tendência que você... Começa a ter, mesmo quando você vai abrir baús. Então o jogo começa a compensar as cartas que são mais falhas com vocês. Então, se você tem aí. É, você acabou de desbloquear o seu gigante real na Arena 7. O jogo vai começar a te dar um monte de gigante real. E isso é fato. Eu senti isso. Tanto é que o meu gigante real é nível 9, apesar de ser uma carta mais nova. E ele está acompanhando todas as outras cartas que eu tenho desde o início. Por exemplo, as minhas flechas que também estão nível 9. O que, que isso representa? Representa que o jogo quis balancear para mim e eu consegui muito, depois que o gigante real foi lançado, eu consegui, por exemplo, muito mais gigante real pro, é, até eu chegar em, é, com ele no nível 9, do que eu consegui, por exemplo, o choque, do que eu consegui, por exemplo, as flechas. isso Apresenta que o jogo está balanceando, o jogo se balanceia de acordo com as novidades. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o videozinho rapidinho, só para colocar no nível 10 e falar um pouco sobre os níveis aqui no Clash Royale. Espero que vocês tenham curtido, se você curtiu não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos, eu te garanto que você não vai se arrepender Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se eu falei alguma bobagem, falei despercebido, alguma coisa que você não gostou. Não se esqueça de deixar aqui pra me corrigir, quem sabe eu possa fazer um vídeo caso eu tenha falado alguma coisa errada. Muito obrigado, não se esqueça de deixar seu comentário, gostei, se inscrever, falou um grande abraço do gordinho e até a próxima! É!